Internet. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Na água, tal poderia estar. O papai de perto me dio a ele. Ele já era, mesmo Isso só porque eu tava testando ele. Vendo se ele era gay. Mano, acho que é moleque era é gay mesmo. spoiled milk explosion in three, two, <laughs> higher oh hi. Ooh. Ooh. yeah, yeah. Agora tá pegando né? A mamãe tá fazendo brincadeirinha Caiu ah! o neném Did you play nada? In my head I don't know What you think came now To the ground and hold out A ring and said me Vai 40 vai lá no patote! Ai, ai, ai. ele é bravo Ó, oh! oh, vai doido? Eu não curto gay não mano ele isso só porque eu tava testando ele vendo se ele era gay mano acho que o moleque era gay mesmo na <risos> <risos> nada na rua nada só uns irresponsáveis aqui bebendo ó oh, meu avô é o quê Ei, vô! é o... Que vago nada. o cão não entendi foi nada aí é eu, eu, segui... eu sou ladrão rapaz eu não gosto de trabalhar não sou ladrão não tem velho trabalho mais não é o seguinte eu sou ladrão rapaz eu não gosto de trabalhar não sou ladrão não tem velho trabalho mais não é o seguinte Там в Quem que faz tatuagem? É. Quem faz tatuagem é o quê? Malandro Malandro? Olha o que que eu fiz Gostou? Gostou? Gostei, mano Então eu não sou malandro Não Sou o que então? Você é um noio. Minha namorada, mano sempre... É isso, amor isso, não... amor Cuidado Meu Deus Puta merda Eu falei que você ia cair, amor Vem cá, levanta Você marca o menino não vai ver papai, não vai ver Não vai ver Ai, qual que é o que tem, Ai, machucou Did you ha ha Detilfou em nada Essa <risos> tá montado no touro O touro é valente demais Olha lá moreno, gruda no touro moreno Reparou é, para pular em cima do bicho a, a porta vai em cima do bicho Abre a porta, para vai rede Seguro. Olha a porteira do meu irmão. Vai a porta. A vai abrir. A Oh seu popo no meu pipi Meu pipi no meu popi oh. hum, Sai fora <risos> <risos> oh, my... Não <Gente>, oh. vai, <risos> Cuidado aí Vem aqui Vem aqui Vem Não consegue nem sozinha não Oh Meu oh, Deus Balança balança, vai. Ah, meu irmão, cuidado aí, boy. Ele já era, meu. Eu, eu não quei, não, Ele isso Só porque eu tava testando ele Vendo que era é que moleque é era é mesmo ele Oh, Ele já era, meu